Fácil. Vamos lá, prepara, 3, 2, 1, contando alto, 2, 3, 4, dobra a perna meu amigo, 5, dobra a perna, não é o tronco, ó, é a perna, isso, é a perna, não precisa descer, é só a perna, ó, fica em cima, fica em cima, fica em cima, isso, só isso, vai, vai, dobra a perna, isso, 14, vambora, conta, 15, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, conta, 26, 27, 28, se estiver doendo, para, 29, 31 e 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, continua, 39, 40, vambora, 41, só dobra a perna, 42, 43, isso aí, 44, 45, 46, não precisa encaixar para frente não, 47, só sobe e desce, 48, Yeah. <laughs> 50. Perfeito. 51. Vamos embora. Não parou não. 51, 52. Vamos embora. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64. Só sobe e desce. 65, 66, 67, 68, vamos embora, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 89, e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um parou. Pega o colchonete, vamos lá, sem descanso. Pega o colchonete, vamos fazer o abdominal da seguinte forma. Deitou no colchonete, ambas as mãos nas laterais do corpo, vai fazer a extensão da perna e vai fazer só esse movimento aqui, ó. cabecinha encostada. Um, dois, três, ok? Isso aí vamos lá, desce a perna, desce a perna que eu vou contar, isso, prepara, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica com a perna parada, só levanta a perna, isso, fica assim, isso aí, levanta mais um pouquinho, Dói muito? Faz o seguinte. Dobra a perna. As do... Não, não, não abraça, não. Levanta só o pé. Não, dobra as duas pernas. Isso. Assim. Mantém. Tá ok? Mantém assim. Tá doendo ainda? Isso. 32. Vambora, minha amiga. 34. 35. Força. 36. É só 50. 39, 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 Ficou de pé, vamos lá Falei que hoje eu ia pegar um pouquinho mais pesado Ah! Vamos lá Vamos lá, todo mundo endurecer essas pernas ao máximo Ó, posição de afundo Vai ficar parado nessa posição segurando o peso com ambas as mãos Só vai dobrar a perna de trás Dobrou, subiu Tá? Só 25 cada perna Tá ok? Vamos lá? 3 Tudo bem, minha amiga? 2 1 2 Contando, contando Três. 4. cinco, seis, sete, oito. Vai, contando, contando. Peraí, peraí. Traz a perna pra cá. Mais, mais. Isso, agora desce. Isso, isso. Não vai pra frente, não. É essa perna aqui que dobra. Não joga pra frente, entendeu? Isso, isso. Vai, minha amiga. Traz a perna pra cá, na diagonal, na diagonal, tua perna pra cá. Vambora, contando. Vira, isso. Eu tenho que corrigir vocês, vai lá. Conta alto. Isso! Ó. A perna que está à frente, a de trás é que dobra. É a de trás que dobra. Abre na diagonal, na diagonal. Traz para cá a tua perna. Mais? Não, essa daqui. Isso, desce. Isso. Sobe. Isso. Isso aí. Parou. Vocês estão cansados hoje, hein?